Após o completar da organização física de um conjunto de estrelas e planetas e após o estabelecimento dos circuitos de energia efetuado pelos centros de potência do Superuniverso, após esse trabalho preliminar de criação, feito por intermédio das agências do Espírito Infinito, operando sobre a direção da sua focalização criativa no universo local, segue-se a proclamação do filho Micael de que a vida está próxima de ser projetada no universo recém-organizado. Quando o Paraíso reconhece essa declaração de intenção, ocorre uma reação de aprovação da parte da Trindade do Paraíso, que é seguida do desaparecimento, no brilho das Deidades, do Espírito Mestre em cujo super essa nova criação está sendo organizada. Nesse meio-tempo, os outros Espíritos Mestres se aproximam desse espaço central das Deidades do Paraíso e, em seguida, quando o Espírito Mestre, abraçado pela Deidade, emerge para fazer o reconhecimento dos seus iguais, ocorre aquilo que é conhecido como a Erupção Primária. Esta se dá como um clarão espiritual extraordinário, um fenômeno claramente discernível até tão longínquamente quanto estiver a sede central do super-universo em questão. E, simultaneamente essa manifestação, que pouco pode ser compreendida da Trindade, ocorre uma mudança marcante na natureza da presença e no poder do espírito criativo, do espírito infinito residente no universo local em questão. Em resposta a esses fenômenos do Paraíso, é personalizada imediatamente na própria presença do Filho Criador, uma nova representação pessoal do Espírito Infinito. E esta é a Ministra Divina ou Espírito Criativo, a ajudante individualizada do Filho Criador que se torna a sua coligada criativa pessoal, o Espírito Materno do Universo Local. Dessa nova emanação pessoal do Criador Conjunto e por meio dela procedem as correntes estabelecidas e os circuitos ordenados do poder do Espírito e da Influência Espiritual destinados a impregnar todos os mundos e seres daquele universo local. Na realidade, essa presença nova e pessoal é apenas uma transformação da coligada pré-existente, até então menos pessoal do filho no seu trabalho anterior de organização física do Universo.